<risos> Quer conhecer? Quero. Vou te mostrar então. Gasolina assim. Já veio aqui? Nunca. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha que bonito, aqui Você lá em cima? <risos> é cair, <risos> se matar. Vem na moral, vem na moral. Na moral? Na Patrícia? Pera, o quê? Leva ela dando na Patrícia, nem porque é bonito pra ela se tratar, é isso? Ai, velho. Ó, oh, na moral. Vem na moral, tá? tá? Na moral. Tá, tá. Na moral. Tá. Vem, vem tranquila. Ó, chegou aqui, sobe. <risos> meu Deus do céu, não se mata, por favor. Ai, meu Deus, que graça. Olha que bonito que aqui. Dá pra ver nada, tá uma neblina desgraça. Tá, tá, uma puta neblina, dá pra ver umas luzinhas. Vocês querem que eu tire a câmera? o que, que tá escrito aqui embaixo que eu não vi? Vinhedo. É uma cidade. <risos> Vinhedo. Sim! Tá que eu Vou tirar o HUD também, então. Bonito aqui, né? Bonito, né? Só que o clima podia melhorar um pouquinho, né? Podia, vamos ver se o clima melhora, assim. Vamos ficar olhando, olha que bacana. Vamos ver, vamos ver. Olha vamos o que ali, um ali. Um olha tem ali, ó. tem né? negócio de rádio. <risos> uma é uma Olha que bacana. Tem uma casinha lá. Tem mesmo. Mas será que dá pra entrar? Será? Você quer tentar depois? Quero Não, mas daí a gente vai estar invadindo a casa de alguém? Não tem problema Olha o helicóptero Aonde? Não sei, tô ouvindo só Não tô tá ouvindo nada? Não? Helicóptero? Não? <sederem> não? Trududum, não Cadê? Sério que você não tá ouvindo? Sério? Tá ouvindo sério? Sério não ouvi nada até agora. Você não tá ouvindo tudo, tudo, tudo, tudo do helicóptero? Não, não tem helicóptero aqui. Tchau, vocês estão ouvindo, né? E avião, você tá ouvindo? Não. Não? Gente, vocês estão ouvindo, né? Não. Sério? Tá com problema de ouvido, hein? Mano, não. Não tem barulho nenhum, véi. Você tem barulho tipo de rua, sabe? Nossa, Pera. será que eu tô louco? Agora eu tô ouvindo, acho que é um avião. Mas helicóptero não. Ah, helicóptero foi embora, parece. Vão estar desmontado, tá... tá? Deixa eu checar. Sei acho. lá, você tá estranho. Não. Vamos ver acho se que... fica mais bonito, porque aqui é tão bonito. Você quer sentar pra esperar? Tá bom. Puta, que bonito oh, ia, que é aqui! Oh, ia, oh, ia. Foi só sentar. Nossa Não dói a coluninha? Não Não Meu Deus, pera Que que é, cara? Caralho, é muito bonito Bonito, bonito. aqui, né? Você sempre vem aqui? Não uma amiga que me mostrou. Uma amiga? Aham. Uh -huh. Muito importante pra mim ela. Aí ela falou pra eu só trazer gente importante pra mim aqui. Aí eu trouxe pra você ver. Ai, então quer dizer que eu sou importante. <risos> Enfim. <risos> pode, pode admitir, pode admitir. Fica tranquilo. Daí, eu... <risos> ah. Trouxe você aqui, na verdade, pra contar um negócio. O quê? Que eu escondi aí durante um tempo. <risos> que negócio? É... Lembra quando você perguntou o que eu fazia e eu disse que eu era entregador e tal? Lembro. E que eu falei. Que a, aquela galera era um grupo de K-pop. É. E. Enfim. Na verdade, eu nem menti sobre ser entregador. Eu até sou. Mas. De outra coisa, sabe? Certo. É. E aquela galera... Eles na verdade não são um grupo de K-Pop. Hum. Eles são minha família, mas... Eu conheci eles... Por causa do crime, sabe? É... A gente é uma gangue. Uma e... gangue? É. E eu... cometo crimes por aí. Tá. Que tipo de crimes? Ah, eu... vendo droga. Eu roubo loja. Sério? É... Você rouba a loja? É. Eu roubo banco. Eu roubo caixa eletrônico. Essas coisas, sabe? Jura? Tá. E eu menti durante um tempo pra você porque eu tava com medo. Medo é... quê? Ah, porque eu, eu quando decidi isso pra mim, aceitei o risco, sabe? Que eu correria, eu tô quase todo dia tomando tiro. E querendo ou não, é um risco que eu acabo trazendo pras pessoas próximas de mim, sabe? Uhum. E eu pensei que talvez se eu escondesse isso de você... Eu te protegeria disso. Tá. Você... Então você se importa comigo a ponto de me trazer aqui, nesse lugar aqui, e de me proteger da sua vida? É isso? Ai... Ah. <risos> Filho da puta. Talvez. Acho Talvez. Você é. não acha que deveria ter. Ter aberto o jogo logo de cara? Não é que eu fiquei com medo de. Acabar te trazendo pra isso, sabe? E colocar você em risco e. Não sei, você não querer ficar perto de mim por medo. E você se machucar por conta disso. Porque eu. Eu tenho orgulho do que eu faço, sabe? Mas nem por isso eu não sei. Eu, eu sei dos riscos que, que isso envolve. E eu. Não quero que uma decisão minha coloque em risco as pessoas próximas de mim. Moleque sorte que o Monte Muris vai tomar no cu. Tá, e sua avó? Também. Também é? Sim. Você é dono do frango? Não. Até trabalho lá. Mas eu não sou do. Uhum. Aquele rapaz que dizia ser meu funcionário, sabe? Uhum. Na verdade, ele tá acima de mim. Ah, é? É. O Zanin? Aham. Uhum. Certo. É. Então você fez todo mundo mentir pra mim? É. Acho que eles entenderam que eu queria te proteger. Tanto que eu nem conversei com eles, sabe? Eles, eles viam na hora lá e. e entravam. Tirando alguns, sincera? tipo aquele que falou pra você vender droga <risos> no hospital. Ah, sim, o que vai ser um belo pai. É, ele mesmo, o <risos> Vini. Posso ser sincera com você? Pode. Ah, já sabia. Assim, quando você... quando você começou a mentir de uma forma meio idiota, né? Porque você falou que aquela vez que você tava indo preso porque você era um gostoso. <risos> Que você tava procurando, ah, né, ah, não indo preso. Eu já desconfiava que você tava mentindo de algumas coisas, é, quando você falou do grupo de dança. E a reação da sua avó foi completamente completamente tipo A Com divisada, que você né? falou, é? Daí eu meio que me toquei, sabe? Mas eu tava esperando você abrir o jogo. Eu não queria te cobrar até porque eu não tenho nenhuma, pô, eu não posso cobrar de nada disso, mas eu fiquei chateada. Bastante. Ficou? Fiquei. Porque eu menti? Sim. Não. Porque eu fui 100% sincera ah. com você o tempo inteiro. Eu esperava reciprocidade. É que eu fiquei com medo. É, eu entendo. Entendo do seu lado. De você... Sei lá, acabar se machucando por causa disso, sabe? Porque, infelizmente, eu acabo não tendo só a polícia como inimigo. Muita gente quer fazer mal pra gente e tal. Então, sei lá, eu sentia que enquanto eu escondia isso, eu te protegia disso. E o que que te fez abrir o jogo agora? Ah, não sei. Não aguentava mais mentir. É, você não ia é conseguir manter por muito tempo a história, não, né? Não, né? A dança de K-Pop, ele é meio que... Tá não é, aquela turma lá, eles são nossos inimigos, inclusive. Sorte que aquele cara não me conhecia. Ah, é? É, porque senão ele podia encher o saco. Nossa, então você correu um risco comigo lá, hein? Um pouquinho. <risos> Mas tá bom. Obrigada por ter sido sincera. E eu sei que você tem um problema assim na sua família e sei lá. Eu fiquei com medo de você... Não querer mais... Dar rolê comigo, sabe? Inimigo, sei. Mano, apesar de, de você ter mentido pra caralho pra mim. Ter... Mentindo umas coisas muito idiotas, tipo, eu estou sendo procurada porque eu sou um gostoso Apesar de eu ter ficado extremamente chateada ah. Principalmente que eu vi você assaltando pessoas e você ah. mentiu na minha cara Eu gosto de você, eu gosto da sua companhia, então É um quê? É isso, entendeu? Tô um pouco nervosa, desculpa Entendi. Ah, que bom. Eu também gosto da sua companhia. Ah, que bom! Bacana. <risos> e. Você não. Não se importa assim? De eu fazer isso? Eu me importo. Quer dizer, assim, é sua vida, né? Você faz o que você quiser, mas. Eu não sei se eu tô preparada pra lidar com esse tipo de coisa. Entendi. Não, não tem problema, você não precisa lidar com esse tipo de coisa. É que assim, acaba que... Simplesmente por você estar comigo assim, perto de mim... É... Tem um risco, sabe? Sei. Quando a gente tá em carro roxo... De vestido de roxo... Tem sempre chance da gente, sei lá, tomar tiro... E... Enfim. Ah, mas daí você me protege, não protege? Ah, eu vou sempre... Tentar te proteger. Então tá bom. Mas eu prefiro não me envolver. Ah, não. Pelo menos agora. Ah, não. Ela não vai trocar comigo. Tudo bem. Eu nem esperava que você fosse querer se envolver e tal. Merda. É, não, tipo, você entendeu, né, me envolver em questão de, de sei lá, se você tiver, é, não sei, se tiver tretando com, sei lá, seus inimigos aí, ou se você tiver querendo assaltar um banco, assim, que não só não me envolva, sabe, porque eu não tô preparada pra isso ainda. Sim, sim, sim. Mas, de resto, você faz o seu e eu não tenho... Ai, queria não traficar tem problema. com ela. O que o mandou? Se eu der um raio na história, vai ser muito bonito os dois pencando. Ia ser bonito mesmo, rapidão Tudo bem. Não, não... Não se preocupa, eu... o respeito completamente você querer ficar longe e tal. Se um dia você quiser experimentar alguma coisa, não sei... Sair pra... Oferecer droga por aí Seria incrível ter sua companhia, mas... Mas eu entendo completamente, sabe? Então, é que na verdade eu nunca... Filha da puta. Meu Deus, vai chover. <risos> por mais que, que eu saiba de tudo, eu nunca fiz nada, sabe? Então, sei. Eu não sei fazer nada. Mas você tem interesse em aprender? Eu não sei, eu acho que eu vou ter que pensar sobre isso. Tá bom. Se você tiver e quiser eu... Posso te ajudar. Mas você acha que vale a pena? Olha... É... Vale, viu? Por quê? Pelo dinheiro só? Não. A adrenalina de fugir. De correr. Hum... Dá uma sensação de viver, sabe? Claro! Você pode ser preso e tal... Mas... Não sei. Principalmente fazer com quem você gosta, minha avó, por exemplo. Eu tô sempre vendendo droga com ela. E é... É gostoso, sabe? Você vai lá, oferece uma droga, ganha um dinheiro... Volta pra casa. Entendi. No final, você só tá oferecendo. Quem quer, compra, né? É, é verdade. Você só tá financiando o crime, mas... Quem quer, compra? Não, não tô financiando o crime. Quem não, tá financiando é o crime né? é quem compra. Ah, é? É, você... eu tô cometendo, né? E a droga vem da onde? Ah, a gente produz. Vocês produzem? Aham. Tá, ah, isso eu não posso falar pra ela. É? Sim. Algumas coisas sim, outras. A gente dá nossos pulos. Tá, ah, isso eu não posso falar pra ela. Isso eu tenho que mentir pra ela. Então quer dizer que a droga de vocês é pura, já que vocês produzem? Oh, puríssima. LSD, cocaína, crack. Você usa? já usei. E aí? Não usa mais? Só quando eu preciso muito. Como assim? Ah, às vezes eu tô muito estressado. Ah... Nossa, Entendi. você não sabe o que, que um LCDzinho no olho não te tira estresse. No olho? Aham. Perigo, dá pra cegar. Meu Deus. É. Mas no olho dá a mesma coisa que você ingerir? De bar da língua, dá. É. Ah, uma brisa. Fica tudo colorido. Você vê coisa. Doidei, hein? Ai, que coisa. Se você quiser um dia eu. Pera. O que? O que foi isso? Falco de artifício. Tá, mas. Ah, algum rico soltou aí. Rapidão. <risos> <risos> Parece que foi perto, né? Meu Deus. Caraca, parece que foi do lado. Sim. É, deve ter sido nessas casas aí. É que quando não tem árvore assim entre a gente, prédio, o som vem ligeiro pra cacete, né? Ah, é verdade, né? Dá Tem... até eco, dependendo do lugar. Sim. Tipo assim, é penso... muito bonito esse lugar aqui, parabéns. Bonito, né? Uh -huh. Você não traga ninguém nesse lugar aqui, não. Minha amiga me disse pra trazer só pessoas importantes. Na verdade, traz pessoas importantes. Mas só pessoas muito importantes mesmo. Eu vou trazer você Imp... então. <risos> Eu vou me jogar. Vamos jogar. Ah, eu falei esse. A. é. Tá bom, você quer descer? <risos> você que sabe. Você ficou chateada por saber eu fiquei, disso? Eu fiquei um pouco. Mas eu não digo nem pela mentira e tal, mas pela... Por saber que eu faço isso. Não, não. Por saber, não. Eu fiquei chateada pela mentira, por você não ter confiado em mim pra contar desde o início e tudo mais. Mas filha da puta, né? confiar não. Ah, mas não era nem questão de confiança, na verdade. Era mais pra tentar te proteger disso, sabe? Dessa vida. Eu achei que... Eu fui besta, eu achei que... Eu seria capaz de te proteger disso e talvez você não sabendo, sei lá, você ficasse mais protegida, sabe? Então, só que durante todo esse tempo que eu desconfiava que você estava mentindo, porque, assim, não vai ficar pasmo, tá? Mas você é um péssimo mentiroso. Eu achava que você não contava pra mim porque você não confiava em mim, isso me deixava muito triste. Entendi. É. Desculpa. Ah... Tá desculpando... Que? Não, não vou desculpar tão fácil assim não. Ah, tá. Tudo bem. Como eu posso compensar esse... essas mentiras? Eu não sei, acho que você vai ter que pensar em alguma coisa muito boa. Porra, filha da puta desgraçada do meu saco. Tá bom. Eu vou pensar. Filha da puta. Mas não demora muito, né? Como assim? Não, não demora muito pra pensar, você vai me deixar chateado por dando tempo. Ah não, eu vou. Ah não, mas tem... você falou uma coisa importante. Eu preciso de um tempinho pra preparar alguma coisa importante. Tá bom, eu te dou um tempo. Tá. Eu pô de uma beijoca. Maluco. Sua boca tá melhor? Nossa, você não vai acreditar. Não melhorou. Pum. Você quer ir no hospital? É, eu acho que é uma boa, vambora. Tá bom. Não, eu não quero ir no hospital, não. não deixava assim. Não? Não. Ah, tá. Gostou de ficar de... Ô, filha da puta do meu caralho. Tá tudo bem? Ah, tá. tá sim. Assim. Tava numa posição aqui pra sentar direitinho Entendi Mas então Hum Entendi Pensou? Rápido sim Ué Precisa de muito também, né? Ah, como é que eu vou... Tão rápido compensar algo tão... Alguma coisa que eu fiz assim, chata, sabe? Ai, pois é, né? Você ah. <risos> tem alguma ideia? Não, não. Vou deixar por sua conta, sim. Sei lá, é que seja uma coisa que você tenha a vontade, sabe? Sim. Você quer pular de paraquedas comigo? Eu queria pular daqui, não. Oi? Quero sim. Por que pular daqui? O quê? Quero Por que mais. pular daqui? Você não falou isso? Não. <risos> Vamos plantar paraquedas, então. Quem sabe é... vou marcar um dia? Então tá bom. <risos> não, gente, eu não vou, eu não vou. Você quer uma gase pra pôr na sua boca? Não, não, acho que isso aqui é outra coisa só. <risos> vou derreter, gente, eu vou derreter. O quê? <risos> Pomada? Não, não, dizem que não é melhor. <risos> ah! A da tela vazou. Uai, passa a língua. Não? Vamos descer, por favor.